Já chegamos aqui no Josué, já tá ali lavando o coador para fazer um cafezinho. A Janaína tá deitada ainda. Gente, eu tô com frio. E o tá o Kaique. <risos> frio? Ah, para você não é caramba, mas para mim. <risos> e olha, gente. Tá chovendo. E o trago Blues é brosa. <risos> olha o Cícero aqui. Estilo uma blusa de frio, gente, porque eu sou friorento, hein? Eu sou até exagerado. É o jeito da madeira. Se vier esse frio que você tá esperando. E <risos> eu assim de fumar aqui. Esse, já vai fazer frio mesmo. Por da da chuvarada? Já está chuvarada, muita é chuva demais. Você vai ver Olha só. ali o fogão a lenha, churrasqueira. A lenha. Já não é a almoço. Vou café nele também. E ah, a direita, tá a direita. E os enfeites da janarinha. Agora tá, eu estou conformando. Tá Está parada, posso ter te um dia. Ah, é? Olha lá o vasinho dela, ó. O vasinho. É vaso suspenso, como é que chama aquilo ali que vocês fizeram? O vaso suspenso. Uhum. A ali, a a minha, a meus a macramês. Terapia, a corzinha aqui? Certo, perto da corzinha que ela veio lá, ó. Eu não estou lembrado? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Mas pera aí, você trouxe de laça? Essa é aquela Eu estava junto? Calma. Não estou lembrado, não? Três laças aí. Como é que qualidade de planta uma uma que é essa? aqui está escuro. Bem, precisa de energia. Aqui, ó. Eu não estou lembrado, não. Eu também não, não consegui descobrir que flor que é essa assim. ainda Meu Deus Mas é temos um mais bonitinho Parece que ela é então, da família do, do Boldo A peludada, é, é né? É, e tem, mas de noite De noite roda 10 de casa Serena Ela fica... Me Nossa, choca aí, que foi? Fica cheinha assim, como se fosse um, uma borda de, de... Ferro? Não é ferro, como é que fala? Nossa. De prata? É, de prata Ficou mais ah. bonito que filho de noite. Como é que. Se onde vocês pegaram ela? Você lembra? Fez a pedra lá, ué. Lá no cantinho do mato. Eu não lembro. Mas ela lá junto. Nossa, mas que coisa, eu não. Ele não guarda muita água, hein? Mas essa. É, é por isso que ela na pedra, né? <risos> na pedra não tem muita água. Qual é essa de jacartaça aí? Gataça? Deixa Com eu pegar aí, Cícero. Né? Na, Ela ficou bonita. Cícera. Sai lá pra frente assim. <risos> que coisa. Como será que chama, né? Essa pra mim foi novidade. É, eu sim, não é lembrava é, se tinha trazido de lá. É novidade, hum. não, não, não sabemos. Eu já vou né? velho. aqui. Né? Ah, tinha uma outra pra mim que perdeu aqui, que arrancou, né? Ali, ó. Essa aqui, né? Essa aqui era aqui, né? É. Mas então ela pega por estaquia? Todo mundo quiser aí que é mudo, velho. Mas essa aí infelizmente não tem muro. Mas ela não pega por estaquia? Hã? Ah, não pega por isso, Bom dia! Eu não ia com isso, mas bom dia. Não ia. Acordou! A princesa levantou! <risos> Nada, eu tava arrumando as camas, gente. Acordar com vocês é bom demais, <risos> tudo bem? É, bem. <risos> eu ah, bem. Eu também! Eu tava dormindo, eu estava descansando. Não. descansando. Peraí, filma eu aqui, Caíque. Minha Gerais é essa né, gente, perfecível, né? Chuva, aí eu acordei com chuva e falei assim, ah, Ai, vou ficar mais um pouquinho. Tudo bem, tudo bem mamãe? Né? No tempo desse, para ficar dois pouquinhos. Bom, eu tenho uma coisa vou revelar, gente, meu marido leva o café lá na cama pra mim, sério. quando eu tô chamando, Ai, assim. Ele que delícia! Vai, vai. Ele é bonitinho, ele faz aqui isso, ele leva um copinho de café pra mim. <risos> Ué, então volta lá pra ele te levar Não, hoje não <risos> Tem lá. dia que eu levo pra ele É trocado. É por acaso assim, É assim mesmo é. Felicidade, Felicidade. Você, viu? Você viu a nossa flor lá da pedra? Sim, então, o jeito eu, que ela esticou Eu não lembrava dessa flor lá da pedra Eu não lembrava dessa flor lá já. Pois é, ela ficou a coisa mais linda Que tem Cícero A Carolzinha apagou uma pedra Aqui ó e ela fez um monte de, de, de, de, de fotos da, de, dessa pétala, aqui dentro de um copo, ela jogou água no copo. Ela fez uma belezura das fotos. Aí? Tá no vidro, aí? Tá no vidro É, essa daqui, é. daqui. Ela pegou e colocou nesse copo aqui, ó. Sim, ó. E ela colocou água dentro e ela esticou água no copo e foi fazendo foto, foto, foto, foto. Ficou a coisa mais linda. Depois eu vou dar pra vocês, vocês verem. Que essa bonito é, ficou. Eu não lembro dessa planta. Só que o Josué ficou bravo, quebrou uma pétala da minha flor, Caroline. E olha, ela vai soltar sozinha, ó. Coisa mais linda, Madalena. <risos> e os seis têm sorte, porque fomos lá com os seis. Agora o pessoal tem umas 20 pessoas pra nós levar e não tem gente levar. Eita. Não tem tá por causa da chuva, é. não pode subir, é perigoso. É, não. Se escorregar é. se escorregar chuva, eu tô ferrovando. É então, é, você é. Aí, ferrou tudo, né? Tem que levar só na segurança mesmo. É, tem que ser bem seco. Não tem é. E sua irmã? E sua irmã? A Celinha falou pra mim que tá nos casos dela vindo hoje ainda. É? É, ela vem com o Gustavinho. Que ele tá de, tá de férias lá, né? Que é carnaval, aí ele vem com ela. Os <risos> Gente, você é mais naquela estrada cheia de buracos. Não hum. de ah, um cheiro, não é? Eu do lado, coração a é não faz? Você também? Eu não, não. Gente, Gente. filho, é bom. Oh, Chegou que a, é, um ah, é, é, é. a gente pegar o leite, Foi bonito, hein? Foi bonito lá fora, hein? Ah, também essa mas, isso, não vai assistir, Porque era que você que fazer mais que Vou para você aproveita a chuva aqui, Então, rapaz. Tá eu tava planejando é. um negócio para nós aí, mas não, não, não, não, não, não é, vou é Ali o pezinho de engar Olha que lindo. Ah, a Jana, a Jana chegando lá, com o leitinho. Delícia, leitinho da vaca. Deixa eu mostrar vocês. vocês. Vem manhadinha, ó Chovelo Olha, que delícia Tiradinha do pé da vaca agora, ó Meu, hum, meu cunhado já deixa o meu reservadinho pra mim Que bom Mas eu vou comprar uma vaquinha A hora que eu comprar uma vaquinha, não né, Madalena? Não é tirando leite dela, né? Deus quiser Deus quiser, é uma bênção de Deus Então tá aí, galera, ó Vamos tomar aqui o um cafezinho, né, E mostro pra vocês Tem um bolinho mineirinho que eu fiz ali, ó Ai, que delícia Tá derreter essa boca, você vai ver delícia <risos> Vai lá então, deixa eu mostrar de mais de perto o pezinho de Ingá que tá lindo. Olha só, gente, como tá. É, E não a gente que está na casa não quer dizer noção do futuro, mas eu vou pra ver. Ô, Janairia e hein? Ai, ai, aquela lá gosta de mim, Cícero. Nossa. se é churro, que é bem na gente. Que é verdade. <risos> aquela lá é um prazer para ser Giane, nós estamos aqui falando de você, ó. O amor <risos> que você tem por a gente e nem se fala que nós temos por você, né? Então ah. vamos pedir a Deus para ter certo a sua viagem, que você possa... Vim aqui pra conhecer a Janaína, conhecer o Josué, conhecer o Caís. Você, você tá sempre falando que quer dar um abraço nele, você vai dar, se Deus quiser, viu? Ah, Janice, se Deus quiser mesmo. E Ele quer e tá aprendendo esse ano, Melhor, você chegar até aqui em casa, porque eu tô muito feliz de conhecer. conhecer. Pelo tempo que eu te conheci pelo Whatsapp, eu te achei uma pessoa maravilhosa. Tipo, sempre conversa com a gente, dá força. E eu tô muito feliz mesmo, eu tô, eu espero chegar essa hora, tô contando os dias. Muita felicidade mesmo, você é uma pessoa adorável, sabe, de coração, assim na minha vida, apareceu. Foi um presente de Deus, igual eu do, Alfa, do 3, Recife, da Madalena. Um presente de Deus hoje na minha nas nossas vidas. Então, se Deus quiser, viu? Deus está preparando tudo e você vai vir aqui. Será uma honra para mim. Deus quiser. em tá Rio de Janeiro da noite e chega em Tuzaregas 4. Aí é trolou. É as as a gente sai é daqui às duas, chega lá. Né? Aí ela <risos> achou melhor ir até a confira, né? pega ali campinas e depois traga tá ela pra cá. A né? cabina é direta aí também, né? né? É. É. Ela pega lá e já desce direto ali. Se bem que é direto também de Rio de Janeiro e Pozaréia. Então, mas só que para, se fosse mais pra cá, né? É. Será mais fácil. Daqui a Pozaréia dá quantos quilômetros? 60? 62, eu acho não é. Não é. De é 6? Eu acho que é 62. não que é Bom, meus queridos amigos, agora nós vamos tomar um café preto, porque é branco eu não conheço. E vamos tomar um leite branco, porque é preto eu não conheço. Eles prepararam aqui com carinho, ó. Olha essa mesa mineira. Bolo não, faltou bolo de com rapadura hum, O que nós tá? vamos fazer? Ah, gente. ele quando ele vem aqui ele gosta, né? Do menininho hum, lá de Campinas, não gosta? O Adriano, não, eu nunca fiz na realidade receita da minha sogra é? É. Queim, Deve mudar no é. canal Você vai ver que gostoso que é Até eu vou tomar o leitinho Bom, vou passar pro lado de cá Tá pesada? <risos> tá pesada <risos> eu tô fraca, né? gostosura tomei café da manhã ontem peraí, ó o bolo Bolinho. esse bolo que recebeu da minha irmã lá de Campinas ó. Foi, mas eu modifiquei ela, ficou uma delícia aí o Caíque tá crescendo, agora tá, tá, ele tá aperreado que ele vai ter que responder os comentários que não é fácil hum. é, tem que responder os comentários Ai, de todos não, aqueles que pedem, que, é, que, que agradecem, pede é abraço essa é a parte legal, hein? Respondeu os é, os inscritos merecem todo o respeito. Com certeza. hein? E a gente é, é, Não é fácil, hein? Não é fácil. Ah, não, não. Você vai crescendo, você ah, vai tendo meu muita meu responsabilidade. Eu gosto de bolo com o Margarida. Você, né? tem um inscrito? que Falou assim, ó, foi no vídeo do porco. Ô, Kaique, não tem jeito de passar sua casa ficar os dias aí, não. Ou comida boa, hein? É? Falou assim, eu tô com inveja desses porcos. Tão bonito que eles estão. Mas a é inveja boa. É, relógio é. Longe, é. Aí o Kaique respondeu lá, sabe? Graças a Deus estamos felizes, né? Mas se nós chegamos até aqui foi por conta de vocês também, né? Eu quero fazer o seguinte agora, já que eu estou gravando aqui Quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal do Kaique Isso prova que vocês estão vendo o meu canal automaticamente Porque se não fosse pelo meu canal vocês não saberiam Mas vale a pena, viu gente? Compartilhe os vídeos do Kaique e o Kaique foi interessante, foi uma pessoa que uma vez viu um vídeo nosso e viu o Kaique gostou do Kaique e falou Ô, oh, puxa vida, ô Kaique, por que você não cria um canal achando que no comentário meu o Kaique tava vendo, o Kaique não tava vendo nada Daí foi que eu falei, Kaique, ó, faz o seguinte, cria um canal Ah, mas não sei o que, e o Kaique é um pouquinho, um pouquinho assim, tímido, tímido. O Kaique é tímido é. mesmo, é, aos pouquinhos ele, ele vai se soltando Aí ele pegou e começou e tá indo bem Auxiliado pelos pais, que são pessoas também maravilhosas, que a gente sabe disso. E tá crescendo. Então eu quero agradecer a vocês de coração e mandar um abraço e um beijo para cada um. Mas sabia, Cícero, que tem um inscrito que entra dentro do canal, Caí que tá lá. Ele escreveu assim, adorei o canal, muito bom. Hashtag Cícero e Madalena. É. Depois você entra lá para você ver que ding que eu achei na parte dele. Agradecer a pessoa, né? Mas, tudo mas é bem. claro que de Madalena, Tag Cícero Madalena", é uma família, não é verdade tá é. mesmo. Uai. Uai, é pô. assim. só, somos uma família agora. Uai, é. Bom, deixa eu tomar café, porque senão eu fico gravando aqui, só vocês comendo, <risos> aí eu vou ficar com inveja. Tá certo? Fica aí, quero... a gente acabar tudo sem A Aquela inveja boa. E esse bolo tá gostoso, não uh, vai? Vamos, gente, tomar café, comer aquela bolachinha. ó. Vocês querem um bolinho de fubá cremoso pro rapador, ah, Tem, tem é gente que fala assim, é, vocês oferecem porque a gente não pode ir aí comer. <risos> Oh, mas se pudesse, seria um prazer, porque não, não é mesmo, é. gente? É lugar de fartura. Né? Agora, nove horas vamos... tô te esperando, hein, Giana? Vai tomar aquele café com nós, hein, Giana? Aí, Giana. Se Deus quiser, tá hein. Orar a Deus e confiar. Hum. Com certeza. Nove horas da manhã tem um vídeo, Cícero, lindo aqui das enchentes. É, né? É, hoje? Vamos lá, é então. Eu Vou tomar um café. Horas. Eu tô com vontade de tomar um cafezinho agora. Então, é, Cícero. oi. Eu trouxe um presente aqui pra você, bom, um presente é graças né, que vocês dois são os primeiros a receber o meu convite de casamento gente. Muito legal. Mãe. É, eu vou me casar o dia 30 de maio, às 5 horas na igreja Matriz de Ipuiuna. Bom, eu já sou casada há 22 anos, né, no civil, com meu esposo, mas agora a gente resolveu oficializar esse compromisso perante Deus na igreja. Então você é com muito carinho que vocês dois são os primeiros a receber o meu convite, viu Madalena? Oh, coisa Sim, boa, então, hein? Então super convidado para acompanhar o meu dia, tá? Que esse dia para mim é um dia especial, tá bom? Uhum. Mais dois? É, um para você e um para um amigo especial lá, né? Uhum. Eu não sei qual que é o nome dele, Cícero. É, Renato. Renato. É, pro Renato, isso. Obrigada, não conheço de ditado Deus abençoe a nós hum. todos. E eu quero dizer pra vocês, galera, que eu tô muito feliz, porque em abrir, é, com chave de ouro, né? É, entregando os meus convites primeiramente pra esses dois esse casal que eu, que eu já amo muito, que já faz parte da minha família. E igual falar só um presente de Deus, né? Pra eu nós. Agradeço, agradeço, agradeço. Hum. Então, Pode espero ir. que não faltem, por favor, que eu preciso muito de vocês dois nesse dia, tá? Nossa, isso É, é uma honra. Simples, gente, mas é de coração, Virar tá bom? Bebê Simples, mas é de coração. Então é. eu ficarei honrada, que eu preciso de vocês desde a primeira hora do meu dia até o fim. E depois, oh, com certeza, a na hora do fim. bolo, né, Cícero? Com certeza. E eu quero que você acompanhe tudo pro canal, tá? Acompanhe com o maior é uma prazer. Honra do mundo. pra mim, tá bom? Então assim, gente, tô muito feliz. Eu quero primeiramente agradecer a Deus. Depois vocês também, desde o primeiro princípio, sempre me deram força, né? Estão aqui com a gente, me dando muita força, que a gente precisa, porque vai falar em casar? Até tem horas que dá um desânimo, porque é né, muita coisa, né? Mas aí vem a mão de Deus e coloca a gente de pé de novo, uhum. né? Então, muito obrigada, vocês são um presente de Deus para nossas vidas. No, Bom, nós que somos gratos. Eu quero agradecer, só agradecer, tá? Vocês dois. Nós que somos gratos. Porque tá bom? não foi à toa que a gente se conheceu, foi um presente é. de Deus, né? Com obrigado. certeza. Nada por acaso. Se a gente é amigo hoje, família, foi porque Jesus providenciou tudo isso, né? Já sabia que vocês iam fazer parte das nossas vidas. Então, sim, tô muito feliz mesmo. Muito bem. <risos> muito obrigado. Né, Madalena? A gente se honrado nesse. Lógico. Agora ah, que é. é. então, você quer fazer parte um pouquinho gente... da minha vida mineira? Corre pra cá e vem ver uma família que tava morrendo e eu consegui. Vamos lá. Estou né? conseguindo. conseguindo. graças a Deus. Que família é essa? Ah, vamos ver, vamos ver a família que a Janaína está ver falando. Ver. Que coisa mais linda. Cícero, ó, essa daqui é uma saia MQA. Eu coloquei uma caixa primeiro. o que, que é MQA? Tá, ela é uma mandaçaia que ela é tipo como se ela fosse da China. Uhum. Ela não tem o risco inteiro, ela é metade o risco. Hum. Só Bom, que ela tô é uma Não estou entendendo nada, mas vou, eu vou tentar compreender. Porque, quem... Então quem cria... É, é sabe? Tem a saia, Que é a mandaçaia saia que, é que tem um risco inteiro. E a MQA é que tem metade de um risco. Então assim, é a divisão... Do corpinho dela? Do corpinho, da bundinha delas. Depois eu vou... Eu vou você vai mostrar. Vai uhum. ter alguma ali. E elas estavam morrendo, porque a árvore estava apodrecendo e as formiga estava atacando. E o meu marido trouxe ela e colocou isso na dele e falou vai cuidando, compra mel e coloca, porque a família delas tão pequena. Entendeu? Elas não tem assim como trabalhar em 10 abelhinhas e tá nascendo um disquinho e ela tem a rainha. Eu vi que tem a rainha. Falei, então dá pra gente conseguir tentar resgatar ela, entendeu? Uhum. Como? Alimentando ela até nascer as outras ah, pra tá. poder ajudar no ninho. Quer dizer, entendeu? então você calcula que ali tinha 10 espécies só, 10 abelhinhas só mas os ninhos que ela apanhou, ela Sei. postou, fez posturas no ninho. Hum. E aí eu falei, ah, com muito amor eu quero devolver um dia ela pra natureza. Entendi. Porque isso aqui é coisa de Deus, agora vem comigo pra você ver que belezinha que tá a Deixa Já. eu procurar um lugarzinho bom pra gente poder gravar com a luz também ajudando ali do, do, do, do, do lá de fora. Vamos procurar um outro. Será lugar. que em cima da mesa fica bom? Vamos ver. Vamos ver. Peraí. aí. Deixa eu dar pra mim um pouquinho, por favor? Vem. É que isso daqui é, tem... Já, já ajuda, já ajuda. É vidas, né, pessoal? Então, eu Olha cuido... Só. De... Olha só o carinho. Com amor carinho. Isso aqui é pra deixar quentinho o ninho, tá? Então, assim, o meu filho, meu marido, gosta muito dessa espécie. Já tem umas aqui, ó, pessoal. Ah, eu tô vendo aí em cima já. <risos> e elas fica com todo carinho cuidando o ninhozinho delas. Por que que tem esse plastiquinho? Porque não pode pegar vento, né? Ah, que o ninhozinho sim. delas é protegido no calor, Uhum. E também com a ser transparente é. Não consegue Colocar é, é. mais a ligada nela. É. Então olha lá como a faminha é pequenininha Cícero Ó, Mostra a bundinha que é metadinha só riscada Ah, tem De um roupa, Desfocou aqui, peraí é, é, Deixa eu tentar pegar Ela não Pera pode aí. voar, né? Essa aí não pode ser filhote Ela nova. é filhote, ela nasceu ah, então não não O ninho vai precisar vai. dela Vamos ver se Deu você consegue pegar peraí. Quer ver, a gente consegue Calma que ela... Olha lá, a Cícero lá embaixo, ó. Deixa eu ver, tô vendo lá agora. Elas são os bebês que nasceram no ninho. Agora sim, agora eu consegui pegar. E foi elas mesmas que fizeram o túnelzinho. Eu, eu coloquei cerinha. A... Aqui, um aqui, né? Ah. E ela é, fez... elas fez o túnel. Eu coloquei serinha pra ajudar. E elas fazer pote. E esses potes, sou eu que abasteço. Eu ponho o melzinho ali, eu vou colocar agora. Segura aqui, Madalena. Pra você ver o processo. Olha só que interessante. Então essa, essa estrutura aqui, que tá aqui, eu vou até botar o dedo, essa estrutura aqui, hum, já foi, tá elas fizeram... a, a rainha tá aqui dentro. Tá dentro, dentro. lá tem um tante... aí. foi elas que fizeram o pote, aí eu coloco o melzinho assim, ó, até o Kaique também alimenta as abelhinhas dele. Vou tirar aqui, peraí que tá dificultando eu a cirinha, que o Kaique alimenta também as abelhinhas dele. Aí você coloca o mel a... Coloca o melzinho jeito. aqui dentro, que não pode ser no pote, é elas que vão trabalhar. Elas vão tirar o que é ruim do mel e trazer o que é bom pra dentro, né? Dos potes. Aí você coloca aí. Coloca ali elas buscam, buscam e elas colocam dentro do pote delas. Ah, mel de abelha. Tá. Comprei. O próprio mel alimenta elas. Alimenta elas aqui. Que coisa, então, a, rainha, a rainha tá aí dentro. Tá lá dentro do ninho. Tá lá dentro do ninho. Entendi. E é, é, é, de vez em quando o Kaique cutuca, assim, para ele ver se tá formando certinho. Que a gente tem que cuidar, mas é com muito amor. E essa peça aqui? Isso aqui foi o Kaique que fez. É um tipo de um alvéolo, né? Cedrolada. De cera, cera alvéolada. Uhum. E elas comem, elas vão transformando no ninho, ó. Ah, entendi. Tá já vendo? Entendi, agora entendi. É para dar uma ajuda, porque elas são poucas, né? Então até a colônia... Estruturar, e estruturar eu tem que ter todo esse carinho aí Tem que ter todo o carinho Se tiver é sujo, tem que limpar pra não vir forídeos Forídeos seria um inimigo um deles Um inimigo deles que entra e destrói o ninho Come uhum. tudo que tem, come as abelhinhas Então todo dia Ela é bem Arrumadinha, eu olho todo dia Então agora é. por dia é tem que fechar Por conta de não entrar vento, né é isso? É, isso, porque senão seria o ninhozinho delas, né? Morre daí as abelhinhas. meu um Deus do céu. Como pode ver você. no vídeo aí, ela, elas estão tudo dentro do ninho, tá, tá, tá aquecendo é, o ninho. É, tá aquecendo ninho. A Entendi. Tá meio frio. Não, não. Elas batem as linhas e faz calor pra aquecer o ninhozinho. Então quer dizer que todo cuidado agora nessa, nessa época é pouco, é pouco, né? É pouco. Que coisa, né? Muito, muito que bom. lindo, né, O pior é que foi aí a ruim, agora vai pro frio, né, e por iás não gosta de frio. Esse buraquinho o Josué fez. Isso, isso. Que engraçado que ela fez uma curva lá dentro, né? E você viu como é que é a natureza? Ela Eu não quer que pare... pegue vento. E nem florídio. E ter cariedade também. Cariedade. Elas não gostam de cariedade. Só de luz, não Então lá dentro não tinge nada. Tem luz de fora, mas lá dentro não tem nada. Não tem gravidade. Ah, tá que parado. bacana, gostei. Que delícia, é Então, esse, ver. esses são seus nenenzinhos. São meus A sua creche. <risos> <risos> a sua creche. Gente, quando eu ver ela bem formada, ela já montou. vai pode colocar o segundo ninho. Pra ela crescer. Sei. Entendeu? Pra mim vai ser é uma felicidade muito grande, tá? Pela contribuindo com a natureza. Então, você né? vai devolvê-la? Vou, com certeza. Ela áreas é da natureza. Então, ela vai trabalhar pra nós. Porque nós precisamos dela pra polonização. Principalmente nas lavouras de abobrinha. Porque a gente não tinha flor direito aqui. Depois que o Josué conseguiu os abelinha tá florindo muito mais as coisas. Tá ficando tudo mais lindo, florido, entende? Entendi. Então, assim, pra nós mudou muita coisa depois que ele trouxe as abelhinhas pra cá. Elas pra nós, assim, é tudo de bom. Elas buscam, elas ainda fazem melzinho ainda, né? Uhum. Que eu que o Josué nunca tirou o mel delas, elas têm dó, certo? Por elas ser mais, trabalhar mais menos, ter pouco. Então a gente compra. Mas o Caíque comprou uma roupa para ele trabalhar com mel Ele quer tirar o mel da abelha Olha lá Caíque, coloca uma matéria boa pro seu canal aí, ó. que beleza é, Ele vai ajudar as pessoas é, Por exemplo, tem uma criança doente, dá um potinho de mel Explica a mãe, faz assim um xaropinho e tal Porque o mel é o melhor remédio que é, existe É, realmente Né? Esse mel aí que você tá dando para elas, você pode lavar os olhos com ele Então... Olha eu eu mesmo faço isso Olha que lindo Nós estávamos aonde No Mato Grosso? Não? Que meu olho começou a arder? Onde foi? Ah, não, não. Nós estávamos em Conceição da Aparecida. Aí meu olho começou a arder. Aí nós pegamos, nós tínhamos comprado é, mel. Aí a Madalena pegou, Oi, eu lavei, meu, lavei meus olhos, Madalena pingou gotas de, de, de mel dentro dos meus olhos e uhum. curou. Numa tarde meu olho ficou curado. Oi, Mas bem, esse mel, esse mel, não tem... aquele que passa... Os caras passam batendo ah, na porta e vendendo, dizendo que é mel. Ah, que lá não pode confiar, ó, não. O puro, ele é assim, ó. Tá vendo? Que ele, é, ele é chocante, porque se você vê, ele não tem um açúcar no meio dele, ó. É. Ele é o puro. Isso aqui é o puro. Eu sei que é o puro, porque o amigo nosso que, que tem ali, a gente vê ele furar. Ele espremeu quase junto com nós. Entendi. Entendeu? Porque eu não, o mel que não tem impureza Uma vez eu perguntei e... para um oftalmologista que tá cuidando dos meus olhos por que que eles não ensinam que o mel cura, é, tira aquela sensação de areia, é, aquela, ter, ter sol, ter sol, conjuntivite. conjuntivite e tudo mais. Sabe o que ele falou para mim? Eles não podem ensinar, porque senão alguém passa vendendo mel falso, que coloca iodo, coloca açúcar para dar o gosto e cega a pessoa, Aí vai dizer, não, foi o doutor Fulano que ensinou. É verdade. Então, eu, eu sei que é real, porque eu faço na minha casa. Ah. Mas também eu pego mel que é vendido por amigos da gente. Você tá vendo? Entendeu? Foi eu... bom o mel que você trouxe pra mel. nós, que nós já... não, não Madalena, não. Pra nós o mel é pra pneumonia, bronquite, tá. então, eu vou. E... Eu vou. Essa rodovias de 15 real litro, dá real litro. Não, não é, não é mel. Agora, esse aqui é 40 e é. litro dele? É, Madalena, eu vou desligar aqui só um minutinho. Meus amigos, queridos, eu vou fazer uma coisa aqui, mas eu peço o carinho de vocês que se for fazer em casa com seus filhos, por favor, use o mel verdadeiro que alguém de confiança te vendeu. Igual que a Janaína está explicando que esse mel foi adquirido de uma pessoa de confiança. Então, o que que acontece? Coisa de Eu estava numa cidade visitando uma filha minha e deu um problema no meu olho direito. Deu uma dor, aqui bem aqui no alto, mas uma dor que eu fiquei assim, muito chateado, estava passeando. Aí, felizmente, eu conheço mais a Madalena, uma família que vende mel natural mesmo. Quando eu falo mel natural, você já entendeu o que eu estou falando. Porque tem gente que passa na porta da casa, batendo palma, olha o mel, aí vai vender um, um, um, um litro de mel por 15 reais. Não existe isso, né, José? Não tem. Se ele trabalha com mel, você sabe. Sim. Mostra o papai lá, Caí. Não existe. Não existe, certo? Mel de 15, aerolítro, 20 litro aí... Não existe. Aí. E o, é mel, o, mel, o mel... É, mais... é açúcar. O mel, as abelhas foi posto O melado parece produzir o mel. No, Não existe. Não é da natureza. O que acontece? A pessoa fabrica o mel falso também. Ele pega iodo... Eu já vi falar sobre isso, iodo... Mistura com água da cor, coloca açúcar... E mais algumas porcaria lá no meio e vende como mel. Então veja que o que Madalena vai fazer aqui agora. É, eu não, no momento eu não tenho nada nos meus olhos, não está ardendo, não estou tá, sentindo é, sentido assim, como sensação de areia. Mas como eu trabalho com edição de vídeo, às vezes cansa a vista. Então veja bem: é mel que Madalena vai colocar nos meus olhos. Eu vou mostrar, eu vou dizer o seguinte: ele arde, ele, ele chega até queimar, sabe? Sim, chega... Parece que foi pimenta. Que caiu no olho, Sim. mas é, é porque existe um, uma pureza muito grande. Então eu vou mostrar como é que é. Eu vou fazer aqui assim, ó. Vou abrir meu olho e ela vai colocar uma bota. Aí, caiu. Caiu até de Caiu. caiu Agora assim. vem a sensação de que de ardência, que já tá ardendo bastante. Não passa a mão assim, Lavei a minha mão. Tá ardendo, gente. Ardência, vocês não imaginam como arde. Não dá para vocês imaginar. As mãos estão dele estão limpas. minhas mãos estão limpas, tá? Mas não esfrega assim não. Não pode esfregar. Aí, ó, agora não vou conseguir abrir esse olho, né? Grudou tudo. O uhum. que acontece? Eu perguntei uma vez para um oftalmologista, meu amigo, por que, que o mel o, o, o não é divulgado dessa forma? Porque ele me falou que há pessoas que, por conta de, de vender porcaria, pode cegar alguém. Agora começa o processo, sabe de quê? De produção de lágrimas. Vai, vai lacrimejar, tá vendo? Dá pra você ver? Dá pra você ver aí, Caio? ó. Tá vendo gente? Começa a lacrimejar lá. Não precisa mais do que aconteceu aqui já, tá já tá bom. Já tá, tá bom. ótimo. Já Agora tá bom. Passa no, no olho, tá? Cuidado velhinho, né? É, cuidado velhinho, porque o velhinho aqui é... Tá aqui? Aí, eu começo a lacrimejar, já parou de arder, tá? Já parou de arder, já não tá ardendo mais como cuidado assim que Cuidado paciente. É. Cuidado aí enfermeira, capricha, hein? <risos> E outra coisa Sim, também, o nariz, que dou, o nariz assim, começa a escorrer, <risos> porque nós temos o canal do nariz para os olhos e da boca para o nariz, vocês sabem disso. Sim. Agora é só lavar, só lavar bem lavadinho. Ou se quiser dar um beijinho, lambê <risos> aí tá doce Então agora é só lavar Já não tá ardendo mais Aquela história tá? Marcação, eu sou E o que acontece? É, por incrível que pareça Quando eu tô editando que acontece isso Nossa, ficou bem vermelho é, né? Aí fica, o olho, o olho simplesmente fica Vamos assim dizer, purificado Vou falar do meu, da minha maneira simples de falar que cor, Purifica, isso? né? Agora meu olho já não tá ardendo mais E, e eu, tenho vermelho, sensação, né? eu tenho uma Mas... sensação assim, gostosa De que tudo melhorou quando eu, quando eu faço isso. Olha. Então, podem fazer, não tem problema, eu não vou cegar porque entre ficar cego, surdo e mudo, hum. é lógico que eu vou querer ficar ou surdo ou mudo, menos cego, tá certo? Então é para que vocês possam ver que o que eu fiz aqui é para, é para o bem de cada um, tá? Aí no, no, esse negócio de colírio, mora Brasil, colírio não sei das contas, colírio não sei uhum. das contas, pode ajudar, eu não digo que não ajude. Mas não é que nem o mel, porque o mel é produzido por algo que Deus criou. Isso aqui é puro. É bactericida, né? Bactericida, é. Até que eu, eu bem falei pela senhora, assim, doutor, eu já sabia disso porque foi um senhor que me ensinou, um naturalista. Tá bom, então? Então, muito obrigado, gente. Bom, gente, continuando a bênção aqui na casa da Janaína, do Josué e do Kaique, a Madalena recebeu um presente do Papai do Céu, que é uma máquina de bordar Através do meu esposo Amém <risos> Aí ela agora vai mostrar pra Janaína Em primeira mão Os produtos que, que ela está virais. Que ela está Eu já fazendo E vou dizer mais uma coisa Eu disse assim para ela Procure vender os seus produtos Por um preço justo uhum. Não pense que o seu semelhante Vai ficar te dando lucro de forma errada Então ela agora vai mostrar pra Janaína Eu vou registrar por isso também, querida amiga do canal Pedacinho do Céu, você acertou quando você pediu para colocar o nome da Madalena no canal. Porque o meu canal está assistido lá no comecinho, canal de diversidades, isso aqui faz parte. Ó, então vamos esse lá? Esse aqui ó, foi meu primeiro bordado, Janaina. Quando eu peguei a máquina, eu, indo, fui... eu fiz É aqui. aquele primeiro bordado é. que faz tremendo? Foi tremendo, eu falei, eu vou escolher um bem simplesinho Porque eu tava com medo de mexer na máquina Porque parece um bicho de sete cabeças Depois a gente uhum, vai... Se aprimorizando, é, né? Aperfeiçoando Ah, é. mesmo simples, gente, pra mim tá lindo Porque olha que, que detalhe, né, gente? Ó. Tem uma toda caprichosa Nossa, lindo demais Ai, Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Primeiro, o trabalho dela, e a né? A primeira toalha foi essa daqui também. Que eu até subi um pouquinho o ponto aqui, da linha de baixo, mas eu tô aperfeiçoando, gente. Hum, já Ó. ficou uma gracinha, Ó. né? Olha que legal. Outro guardanapo. Olha que delicado. Isso em cima de um, de um fogão, né? Que coisa mais linda. Fiz o... O avental, o daí? avental também. Jornal. O avental, ai que, que delicado, gente! Eu com o um avental desse aqui, eu não ia ter problema ele ficar de carvão, né? Não. <risos> porque, <risos> porque, porque, porque a minha cozinha ela dá um baile nos meus panos, né, gente? Porque tem o é. fogão, fiz a fraldinha. Bem esquisinha Linda. Ah, olha só que bonitinho esses... flor um detalhe. <risos> olha o detalhezinho. É um beija-flor. Tem coisa que a Madalena faz, gente, que eu não vejo, viu? Porque eu também tenho meus afazeres, então... Essa toalhinha aqui, ó. Essa eu amei, porque ficou num tom tão bonito. Um azul claro com um azul mais escurinho, né? Ficou linda meu gosto Aqui, a minha primeira é, fraldinha também ó, ah você peixe. guarda a sua primeira fraldinha também né? <risos> beleza fraldinha. guardou <risos> até hoje é. que eu vou esse que que é de segredo de segredo ai, ai, é, de segredo é. <risos> ó aí olha que coisa fofa a gente a, a ovelha virar ela pro seu lado pra você ver olha a ovelha que coisa mais linda Vira hum. pro seu lado um luxo, né? Olha, fofinha. Vai dar de presente para os bebês. Que coisa mais linda. Olha, o outro guardanapo. Olha, tá vendo? Tá combinando tudo, ó. Uhum. Isso aqui em cima do fogão fica um luxo, né, gente? Bonito, né? Bonito Agora tem esse daqui que eu... Eu fiz ontem, só que não deu tempo de pôr a, de a barrinha, só que a Jana falou que... Então, eu, eu assim, ó, pra mim colocar em cima do fogão, eu gosto com barrinha. Que gosta, né? E gosta, Igual assim, ó, porque é. daí fica todo aquele luxo, né, de uhum, mulher, né? Uhum. Que dá. E aí, pra cozinhar, na cozinha, eu já prefiro sem a barra. Ah, porque entendi. eu não sei, eu acho ele mais livre, entendeu? É, é, pra, é. Secar, é pra secar. É, pra secar é melhor assim, assim é. ó. Aí, Madalena, assim. vai pegando as ideias de quem mora num lugar assim que daí oh. você vai saber. <risos> Esse, aqui é Esse elefantinho eu aí. O aplique. Eu acho que foi meu primeiro aplique. Que coisa mais fofa, gente. Elefantinho. Aqui minha primeira. O que é Cícero? Um elefant... oh. É pra ser um porque tá botando uns coraçãozinho pra uhum. fora. Ou é um elefantinho apaixonado? É, pode ser. Pode ser. Ó, a minha primeira camiseta, até oh, eu hein. acho assim que o Cícero falou que eu devia ter bordado um pouquinho mais pra baixo, mas assim, foi minha primeira camiseta, né, então... Com certeza. A Madalena, a Madalena, é. ela faz algumas coisas, aí eu procuro criticar é. pra ajudar, critica né? Boa. É, tá crítica boa, boa, é. aí, ó, você, quer eu... casam... você quer acabar com o casamento, você começa a criticar a mulher de um jeito que ó, ela é ruim. Se, se magoe, é né? Já fiz essa, já fiz mais pra baixo, ó, a âncorazinha, tá vendo? Ah, ah você tá brincando que você fez essa âncorazinha aí? Oh, eu, eu tô achando que, que é uma camisetinha que você comprou pronta. Não, ah. ela abordou, olha aqui, oh. que luxo! Olha só, Madalena. A camiseta sim, comprei pronta. Foi Não, a camiseta eu sei, dela. eu sei, eu sei. Eu a camiseta a eu sei. Até aqui, depois que eu fiz, eu, eu pensei que eu devia ter colocado a cor da âncora, é uma cor escura. Porque daí não, mas ficou bonito aparecer mais ou bem. branca Daí bonito. ia aparecer mais Vamos Ah, ver. eu achei que ficou bonitinho nessa cor ficou, né? é. ficou Ah, eu vou usando a e Isso, bom. com certeza Essa aqui é minha, minha primeira aplicação não, uhum. não foi o elefantinho não que eu falei Minha primeira aplicação foi a estrelinha Da Lorena a Lorena. A Lorena é uma menininha aqui é. Nasceu? Vai nascer, a filha da Yara Ah, vai nascer ah. Aí Yara, ó, ah, Yara. Olá, Yara. Ah, lá, ó. Vai e... nascer a sua eu menininha Nem tá sabendo nem Agora tá, tá sabendo, agora tá sabendo Vai pro canal, não tem ó, como ela não saber Aí outra aplicação, ó, de sapatinho Ah, que fofo uhum. ó. Lindo demais, gente Aqui, Jana, uma necessaire Que eu já fazia necessaire É, a madrinha disse, eu já eu fazia de, necessaire, sim De ganhar a máquina Agora tá fazendo... Que luxo, é. hein? Olha. Bonito, aí, ela lindo. tava aberta lá em casa Pra fechar, tava com esses detalhes Daí eu resolvi bordar essa borboleta Que é a mesma, que tá aqui, ó ó é a mesma só que aqui ela, eu bordei ela no bege no marrom ela deu outro tá outro parecendo par, no né? dourado é. outro ar tá parecendo no dourado, tá dourado. linda muito lindo um luxo. bom pessoal pedidos no telefone não tem mais ah, pedidos no telefone Você da Madalena buscar. que tá aí o WhatsApp aí a gente ó. vinha por correio ó Madalena olha, propaganda, olha igual ó. propaganda igual essa propaganda igual essa só só no canal do Cício e Madalena mesmo viu é isso mesmo olha que luxo. Ó, oh, Jana. Ai, que bonitinha. Cada um mais lindo que o outro. Gente, você sabe como isso aqui é útil? O bebê, tipo, ele mama, ele gorjita, né? É... Aí você vai dar uma papinha. Gente, a gente precisa da fraldinha pra tudo, ó. Ela é o item básico de tudo. Um Ajuda bebê. aí, Janaína, que eu dou é 10%. Assim. É, eu assim. dou <risos> tá... 10%. Você cobra a cabecinha do bebê, né, Madalena? É, pra dormir é, melhor, tomar do vento. Tô tô tô pra, mamar, pra dar de né? mamar, né? Então, gente, isso aqui é um, ba... é um... item que não pode. Ah, esse aqui a Madalena fez ontem à noite, é, gente. Fez ontem ó, à noite. Ó. Mesmo sendo homem, eu vou dizer uma verdade, hein? Como gracinha. Vamos, falar, vamos, tá vamos ser sinceros, hein? Um... Pra Madalena, uma menina, incrível. Ó, eu, vou, eu, eu admirei é como que a máquina... Olha, eu nem cortei a Como linha, que a máquina é tempo, delicada para trabalhar, gente. Ó. Ó, aqui... Ela fez ontem à noite, então o acabamento ela não, não deu tempo de... Problema. Quando eu falo noite, foi à noite mesmo. Isso aqui é mágico, é, é muito lindo. Nós estávamos preparando para viajar, né? Agora esse daí de todos que Madalena fez, ó. foi ah, o que eu arala, achei assim mais... dá pra, assim, pra um... Ah, pra uma moça ou até pra uma mãe, sei lá. Eu Com ainda certeza. Falei isso aqui que... é pra carregar no carro. É. é uma beleza pra limpar o vidro, né? Fica ali no carro, não é verdade, Cícero? É. Ó, Tem que ter idei... ideias, ideias são. Esse aqui, o meu de todos foi esse que foi escolhido. É? Achei que ficou muito bonito o tom dele com azul. Eu achei tão simplesinho esse tão desenho, simplesinho. mas não deixa, não não deixa de ter sua beleza, né? E tão bonitinho. Outro guardanapo Ah, e linha também. Esse já é com fulô, é fulourido. Nossa, ó. Oh. Tá vendo as barriguinhas? Esse é o Miguel, o Miguel é meu neto. Ó. Oh. Miguelzinho. Ó, oh. fiz oh. até uma pra mim, ver se eu consigo vender dentro do Davi. Ah, e o é. Davizinho! Davi. Nome lindo, né, gente? Ó, lindo. Lindo e Davi, tem um poder não, tremendo. Ele não, né? ele não vai comprar os pais, né? Ó. É, com certeza. Olha. Lindo, Ai, viu? É. E ela tá aperfeiçoando e eu tô gastando. Hein, é, Madalena? Olha e eu tô gastando sal. Não, mas se Deus quiser, vai ter retorno. Olha, gente, você ver tá é eu uma... fiz... Vou lá oferecer pra mãe do Matheus. Mateuzinho. <risos> ela vai ficar contente, ó. ó. Que belezinha, Madalena. É isso aí, Jana. Lindo, parabéns! Um Oxi! Olha pra vocês verem! E aí a gente tá! E nós não ter que dar do... presente pros bebês, né? Não tem tá, que... tá, essa. Está tá aperfeiçoando né? cada vez mais. É. Sim! Devagarzinho! Oh, Deus. O Matheus da Mayra! É mesmo, o Mateuzinho! Mas Jesus, O que tu tá fazendo aí, moço? Agora você tem um fundo pra fazer um, qualquer aí! Okay. Mais... Olha lá o Josué lá no da fogão a lenha, gente Coisa boa, coisa boa Bom, sim. Madalena já deixou Vem, Madalena? Oh, Madalena? Oi Madalena, faz a propaganda agora O quê? Uai, pedidos pelo telefone, pelo celular, pelo whatsapp Ah sim, então se vocês quiserem pedir Não, é... esse aqui eu vou comprar e tá me aliado. dar pro Matheus da Mayra Pro Matheuzinho lá Filho da Mayra, né? De é Matheus. É, esse aqui eu vou comprar pra ele. Pra me dar de presente, Mas Espero que você goste, tá bom? Porque eu não dei nada ainda pra ele. E o menininho da Tamires. aí, eu comprei bastante fralda e pro, pro Matheuzinho eu não dei nada. Não, então, em primeira mão, é Eu vou dar de coração, tá bom? Essa aqui já é meu. Eu, eu fico. Então, pelo WhatsApp ou pelo, pelo seu Face? Cícero. Como é que faz? Ah, pode ser pelo Face, pode ser pelo WhatsApp. O WhatsApp eu acho mais prático, é, é né? Não, o WhatsApp é, é o que tá lá no canal, gente. Ei, o Josué tá falando. Então, ah. Não, passa o WhatsApp. Eu vou ajudar a Madalena a vender. Aqui em Minas Gerais tem bastante gente que gosta e nós vamos passar também, tá? No meu WhatsApp eu passo as entregas uhum. para você. Você vem aqui fazer. Eu te passo lá e você faz e vem entregar, tá Sim. bom? Aí, aí você é o resultado de ter amigo, gente. E o Josué falou: Jana, ele tá puxando a minha orelha ali. Ele falou: Jana, não tá ali só o Matheus, tem o Davizinho que nasceu ali? Nem sabe. Então, esse aqui, o Josué dá de presente pro Davi e eu dou pro Mateuzinho. Tá bom? Tá bom? Não gente. podemos ser injustos, porque é dois bebezinhos, né? Dois da família que nasceu, tá certo? Mateuzinho da Mari e Davizinho do Zair. Aí, Madalena, tá que tá benção. Vendo? certo isso, isso é bom para todos nós sim com hum. certeza agora eu vou correr mas, então, ali assim, ó eu vou lá oferecer pra elas. Eu vou correr ali agora madrinha quer ver um negócio é ali seu que o senhor tá aqui presente, então eu vou chegar certo. aqui ó Josué já tá acendendo fogo para fazer então você vai fazer é um feijãozinho é. da hora mano né? nós... é. é. tem o um feijão ali na geladeira mas eu vou cozinhar e da hora mesmo Eita nós já filmei uma vez esse fogãozinho funcionando Daquela vez que nós comemos caruru Foi mesmo, foi uma delícia Ah pá, e tem muita gente que não, não, não, não sabia, não aprendeu conhecia, Não conhecia né, agora Teve um senhor Nós não comemos beldroega ainda né, só caruru né Não, aquele dia eu acho que fez junto né Também Será que fez junto beldruega? Fez. Foi? Foi sim Que ele é bom com carne seca moço <risos> Ah, é fácil achar carne seca na cidade? Eu acho que é. Vou comprar uma carne seca pra não fazer com caruru então. Delícia, Bom demais, ué. <risos>